Fala galera, eu sou Ena né? quem falou um é o splag aqui, mais um é. vídeo aí vocês dessa galera, tô trazendo mais um vídeo aí com meu Star, e a gente começou o vídeo aí, só que a gente não deu tempo, entendeu? Wag. então basta o Alex? Já entrou no Splag, vem aqui, eu nunca trouxe Splag, eu nunca trouxe Splag pro canal, mas Cara, eu, eu gosto de qualquer coisa, mano, menos de Spleg, mas faz o que, mano? Não, dá é uma partida. Tá, vai aqui no Spleg 2. Não existe. Não existe. Ah, tô então. Pera. aí. Nossa, não existe Spleg 2. Galera, eles não perceberam? Eu mudei minha skin. É, galera. Eu achei esse chapéu aqui, galera, muito legal, eu não sei, eu encontrei por aí, eu fui lá no roupas lá, eu encontrei esse chapéu aqui, mó legal, mó fodinha. Mano, eu tô travando, tô conseguindo fazer barco. Foda-se. Beleza, comecei. começou. Começou. Começou, começou, começou. Ai, ai, ai, bugou meu lagou, lagou, lagou, lagou, lagou. Bocura. Lagou eu caí, não, cara, se não valeu, não valeu. Cara, Se não valeu, vamos para o... Se fosse você, velho, que cara quero de ninguém agora. Flag 3 calma velho já entrei. calma mano nossa ok ah, é. vamos matar os caras e deixar nós por último galera agora eu tô trazendo vídeo todos os sábados Às 19 horas beleza e eu tô não é dois vídeos segunda com... terça e quarta é dois vídeos é eu dois ter... vídeos eu tô ter... sabendo que lag mano Dois vídeos por um dia, beleza? Pois morre, mas eu vou ter que sair de partida Porque o é um negócio que tá pra ainda Não, nada a ver, irmão Bom, galera, enquanto ele tá em parte Eu vou jogar outra Ah, não, eu morri Que loucura Cara, vamos mudar de minigame aqui Galera, quando a gente vai mudar de minigame aqui e a gente já volta, beleza? É, beleza. A gente voltou aqui no Hot Poteta, a gente entrou. Que é um minigame que você se Foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se. Foda-se, só minigame que falta 170 vídeos. Alloy, Nossa, aí. Classe, muito e, e a gente vai começar então galera quando falta 10 segundos aí eu volto Vem, galera, eu aqui. Senão, eu vou... e agora vai começar rápido E agora vai começar corre Galera, mas... eu tô... Eu tô... Né? corre corre corre corre corre corre eu passa... não vai eu ainda. Cara, corre, corre. Tô... Não... Tô... So... Tô... ainda. Realmente... That... Eita, Toma, não, o cara tá aqui, mas ele tá aí, cara. Ele vai morrer. O oh, bicho tá bato na mão. Eu vou morrer, cara. Peguei, peguei. Ai. peguei. Ai, cara. Tava com ele, é com o um botão direto que bate. É esquerdo. Mas pode bate no cara. Ah, não. É, ele não tá com comigo, medo. não. Tá comigo. Cadê? Ah, escondi! Ela tá muito cansado. danada. Ah oh, não, velho. não quero morrer. Ah não, velho. Vem cá. Passei, passei. Passei, passei. É, é, ah, ah, ah, ah. Eu tô só aqui. Eu é, não, não. Tá comigo. Tá comigo. Não, não, não, não. não. Vem cá. Cadê o cara? Aqui. ok, toma, toma. Batata. Olha aí que eu tinha batido no cara. Ele mata. Ah, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Chido lá, Ai, ai, eu vou precisar de novo. Ai, ai, não, eu me matei. Que por isso. Nossa. É, deixa eu ver aqui não. Cara, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá pro lado do lado tipo take. Bom galera, espero que vocês tenham gostado aí dessa zoeira. Se inscreve aí no canal para acompanhar os próximos vídeos. Se você já for inscrito, dá um like aí nesse vídeo. Se você não for inscrito, se inscreve aí para acompanhar os vídeos. Se você gostou muito dessa zoeira aqui, se inscreve no canal e aí deixa esse vídeo como um favorito. Falou? E tchau. Falou. Falou.